Boa noite para você que tá assistindo o canal, independente do horário, já vai escrevendo, deixando o like Hoje tenho duas surpresas para mostrar para vocês Eu tenho a primeira surpresa, que é Clara, Camille Oi E Thalita tá, é Yazi Oi Hoje a gente vai gravar o Tente no Rio E a pessoa que ri primeiro vai levar uma travesseirada dos outros dois integrantes isso então, é um... cabeça Isso então vamos começar a... Uma travesseirada ah. Isso, então a gente vai iniciar o canal agora ou, vai iniciar o vídeo Espero que você assista Lembrando que se a pessoa der Qualquer esbanjamento de sorriso Vai perder A gente tem nosso jurado Está aprovado em jurado Para você ouvir, então nosso jurado está ali Quando a pessoa sorrir Ela vai apontar e a gente vai Dar a travesseirada, então vamos lá Sai perdeu. Eu... Não, o meu foi idade. Vai, aqui atrás frente. Um, dois, três. Já. não. Vai. Não é outro! O mais! Aí. Vai! Vai! Não, não é o primeiro. Não é quem é primeiro. Não, Gera um, dois, três. Ei, quem vai ter alguma. alguma. Uma jatada de água na cara. gostei. É. É, já sabe que você tá perdendo. Já. Um, dois. Vai, lá, tem que dar em mim, tá? de tá, Já deu, foi um Nem ouvi. Não, não, o Sobre Sobrevivência. Ai, eu que Sobrevivência. Sobrevivência. tipo sobrevivência. Como é que é? Sobrevivência. Sobrevivência. né? Ela é a primeira. Ela é a primeira, Ah, mas o só que Eu não sei Não sei vocês, mas eu não consigo. Eu não consigo. Acabou. Vem logo. Aí tá, agora do banheiro é só o luxo, tá? Eita, meu banheiro. Agora é o luxo, Ai, tá dentro, por favor. Pode <risos> Se ela meter, é foda vai. Não, não pode, não pode Ari. Não pode, vai Tá bom, tá bom de vídeo Tá é. bom, vai ficar muito grande Então a gente sabe que Quem perdeu foi a nossa amiga Lara Infelizmente ela vai ter que levar uma jatada na cara. Agora eu vou lá pra trás pra não molhar. Eu vou lá pegar bom, amiga Lara, Sendo acompanhada Já deu 10 minutos de vídeo eu amei. É, Ela é. Vai, amiga. Não, não pode. assim. Já. Acabou mesmo. Agora vamos tirar a foto né? Então muito obrigado por você assistir o canal Tamo com a meta de 2 mil inscritos Tamo perto Então já vai deixando o like se Inscrever no canal, ativar o sininho E se leva, se deixa o comentário tá abaixo e... Comenta bastante Isso, agora O Qual vo... desafio vocês querem que a gente grava É, Não... é verdade Tá voltando o próximo desafio pra gente gravar Vocês têm que mandar mais ideias de vídeo pra gente Então muito obrigado e falou